Bem-vindos ao da Agnerd. A gente foi conferir o game Great Fall, então fica ligado aí. Bom, e esse game ele é um RPG de ação. Desenvolvido pelo estúdio Spiders, né, e ele se passa aqui numa versão de fantasia do século 17, né. E aqui a gente vai controlar um personagem que vai participar ali do jogo político e dos grupos em conflito aqui no mundo do game. É, o que eu achei legal aqui é que cada escolha que a gente faz no game vai ter um impacto ali na narrativa, né. E o game tem um sistema de classes com habilidades, armas e itens. ele parece misturar alguns elementos aqui de Assassin's Creed e de Dragon Age também. É, né? e esse game já saiu pra Playstation. Playstation 4, Xbox One e PC. Bom, bora lá então conferir o gameplay, né? Vamos, vamos lá! lá! Então tá, galera, vamos curtir aqui o game Gridfall! E hoje é dia de mergulhar nessa história. Isso aí, galera, tô animado com esse jogo, ver o tipo de jogo que eu gosto, então espero que eu curta esse aqui também. Vamos nessa, em Novo jogo, galera. Beleza, como sempre aqui, vamos na dificuldade normal. Não, eu quero extremo. Hoje eu quero extremo. <risos> a Gabi inventando <risos> moda. Ó, normal, esse modo oferece um desafio equilibrado, você terá que otimizar suas habilidades e equipamentos, usar a criação e planejar suas batalhas cuidadosamente para concluir o jogo. Essa é a dificuldade padrão que os desenvolvedores prepararam, então vamos nessa aqui. E como sempre, né? zerando o jogo, aí depois a gente tenta a dificuldade extrema, que é o desafio complementar. Vamos nessa. Pelo que eu vi de vídeos até agora, eu já gostei da ambientação desse jogo, né? É, uhum. <risos> montei a pose. Coitado do outro que é que lá parado. Ah, legal já. Nossa criação de personagem. Opa! Tá, beleza. Vou deixar pra Gabi. Homem ou mulher aí? Um... Pode ser homem. Homem? Então, beleza. A gente tem algumas pré-definições ou a gente faz como a gente quiser, né? Acho que como a gente quiser é melhor aí, né? <risos> Vamos ver aí. Vou fazer um rosto assim, Vai dizendo aí também. Tá, não, tá legal. Cabelo. Ai, tipo, uns, uns cabelos um de. Cabelo época grande, aqui. é. Cabelo, cabelo grande. grande? Deixa eu ver aqui. Assim, ó. Esse aí tá legal. Tá, dá pra gente virar o nosso personagem. Pelos faciais. Ai, tem que ter um, claro, um, um costelete. <risos> então tá legal. Tem que ter uma costeletinha. Aquela. Só a costeleta, costeleta e a costeleta e o. Ah, e o. Sobrancelha. Bem grossa a sobrancelha. Tá esquisita Bem a gros... sobrancelha fininha. Sim. Essa ele tá triste. É, tá... <risos> é. tá grossa, vai ter que ser essa tá. aqui. Tá. Cor da pele agora. Tá um meio termo, né? É. é cor do cabelo. Não. Pode ser tem branco, branco, certeza. <risos> então tá, ele quase é um, um mestre chinês é. <risos> aqui de Kung Fu, mas tá valendo, gostei. Cor dos olhos. Foi legal é aquele azul, esse é amarelo. Ah, <risos> tá, nossos personagens tem que ser sempre marcantes, É, né? eu aumentaria o tamanho dos olhos, mas não tem essa opção. Não né? tem essa opção. Tá. Vamos ver aqui, tem próximo passo? É, não, não tem. Tá, problema. tá ótimo. <risos> tá, classes iniciais, ó, isso é importante, ó. Escolha as suas habilidades iniciais de acordo Com o seu estilo de jogo A árvore de habilidades está aberta Você poderá desbloquear as habilidades De outros arquétipos conforme avança okay. Então a gente tem guerreiro, técnico E magia, ó, guerreiro okay. Perfil voltado para o combate corpo a corpo ó. A gente vai ter de início Armas pesadas de uma mão Lâminas de uma mão E armas de fogo, ó, E atributos recomendados força e tolerância E os talentos recomendados é Criação e Eu vigor. normalmente gosto bastante. Guerreira é legal. De investir. É. É, perfil técnico voltado para o controle do campo de batalha. Eles montam armadilhas, armas de fogo, lâminas de uma mão. E ali tem os atributos e talentos. E magia, eu gosto bastante de magia é, né? eu sei. Perfil voltado para o uso de feitiços ofensivos à distância. Tá, habilidades iniciais anel de magia divina, paralisia e armas pesadas de uma mão. Escolhe tu esse. Então tá, eu por mim vou de magia Opa. aqui, né? Então beleza, <risos> vamos nessa Próximo passo Aqui é a nossa, nosso atributo para investir No primeiro ponto de acordo com o estilo de jogo Tá, beleza Aqui é a nossa árvore inicial, né? A gente tem força, agilidade Poder mental, determinação E precisão, imagino que esses últimos Poder sejam... mental também, acho é, Deixa eu só voltar aqui, tem como voltar? Olha, ele ah, Sugere como atributos poder mental e determinação, determinação. Como eu imaginei então, ele sugere um desses dois aqui para começar. Uh, deixa eu ver. Poder mental aumenta o poder de todos os feitiços. Ah, certeza. Atributo necessário para utilizar os melhores anéis, ó. E melhora o dano mágico em 10. E... O que, que é Gen Fúria? Geração de Fúria? Mais 1%. E aqui, determinação aumenta a duração máxima do poder de magia e de feitiços. Atributo necessário para utilizar os melhores amuletos e colares. Eu acho que por enquanto é, é um poder, né? Aí, uhum. Tá, então vamos de poder mental nível 1. Sem Ele ganância, só... sem, sem ansiedades. Ansiedade. Depois <risos> a gente aumenta mais. Ah, e os talentos, né? Ele também recomendava, <risos> imagino que esses últimos aqui: intuição e criação. Ou carisma. Carisma pode ser interessante também. Ó. Reduz levemente o preço de mercadores e aumenta levemente as habilidades de combate a dos seus companheiros. E a chance de sucesso de algumas escolhas de diálogo. Isso é bem RPG, né? Esse game é um RPG de ação, né, galera? Então isso aqui... Anima a gente bastante, É, né? pra gostei. quem curte RPG, essa é a parada, ó. Permite que você faça poções simples, ó. Ciência nível 1. Permite que você destrua paredes frágeis e gazua. Permite que você abra trava simples. Isso aqui é pra quem quer estilo ladrão. Né? Ah. Intuição, ó. Áreas de coleta ficam mais fáceis de identificar, aumenta levemente o número de ingredientes e objetos obtidos. Sim, é mais importante. Por meio de todos. coleta e saque, né? Mas Melhora né? nosso nível de loot e intuição. E aqui, criação permite que você crie melhorias de armas e armaduras básicas. Ah, tem o vigor também. Que permite que você atravesse algumas passagens difíceis que exigem equilíbrio e a capacidade é máxima de munição. Todos são importantes, na verdade Caraca, vamos por intuição Aqui que eu gostei, viu? A gente vamos. vai identificar melhor O loot e tal e aqui vai A gente ajudar vai ajudar bastante Tá, beleza, galera, vamos iniciar nosso jogo Então deseja criar esse personagem, já é, né, galera? Já é Olha aí, ah, quem é o modelo? Dá pra dizer que é um rosto singular É, quem é o um modelo? Olha que beleza <risos> É o Mestre Pai meio. Have you any more need of me, sail Vamos arpar hoje. Ah, mas como uma, água ele tá fantástico. He was paint last night. <risos> Se deixa levar pelo espírito da boemia. Vou usar essa algumas vezes, né? Não vai, <risos> nada! E... só faltava essa agora. Dessa desculpa, uh -huh. <risos> Muito bem. Legal, hein? I beg your pardon, but urgent matters call me away. Preciso desculpa aí, foi mouse. Uhum. Uhum. Uhum. Uhum. Tipo, Eu uhum. acho que ele é determinado no caso. Tchau. Falou, valeu. Uhum. <risos> que da hora. Ah, tá aqui, a gente já tá controlando, ó. Tá, a bússola, ó. visível no alto da tela, a bússola indica lugares importantes e objetivos de missões a ativas, né? Missão principal, hum. missão secundária. A tá, nossa missão principal naquela direção, ó lá. Falar com o trabalhador. Fala com ele. Ah, é só isso. Ah, a gente hum. é tipo um nobre, alguma hum. parada assim, Aham. né? Beleza. Vamos seguir aqui então. Nossa, tá legal, tá muito interessante, hein? Gostei. Só vou fazer um ajuste aqui, galera, que eu, na minha opinião, a sensibilidade tá um pouquinho alta aqui. Deixa eu ver se tem como... é. Vou diminuir um, um pouquinho aqui. Eu achei Já tem ele... esta, agora ver se melhorou. É, tá um pouquinho melhor. Beleza. E aí, era aqui mesmo. Uhum. Já abriu o cinemat. Ah, já gostei aqui, ó. Ele tem um anel na mão? que é isso? É uma parada mágica, hein? Ah, deve ser nosso tutorial de combate aqui, né? Ah, seus meninos grandes mundo, eu vejo. <risos> então vamos ver, né? então vamos ver se tu não é mais criança. Então ah, vamos beleza, lá. Beleza, com. Vamos nessa então, ataque três vezes. Beleza, ataque principal e secundário, vamos lá. E essa música é agitada aí. Ah, que oh. da hora. Ah, defenda-se agora, tá? Eu vou para esquiva? esquiva. Esquivar com A e amparo mágico B. Ah, tem que ser bem na hora. Já foi. Prove a Kurt que você sabe lutar. Caraca, agora tem muita <risos> coisa. Calma, eu tô lendo o <risos> bagulho. Deixa eu você ler primeiro. pontos de vida tá valendo o negócio. Para designar uma poção a um atalho, use tab espaço para abrir a pausa tática mas eu tô usando o controle jogo, Sim. tá? Ah, tá. Agora ele mudou. LB. Tá, pausa tática, beleza. Pausa tática pausará o jogo para que você possa escolher a sua próxima ação. Isso é legal. Eu gosto também dessa pegada de RPG com esse sistema tático, né? Que não é tudo em tempo real também. Você poderá acessar seus feitiços, habilidades e poções a serem usados diretamente ou designados a um atalho. Ao usar a pausa tática durante o combate Você também poderá aprender mais Sobre os inimigos ao seu redor Um jogo que tem essa parada aqui É o Dragon Age, né? Que eu acho bem legal também é uma... Eu só tenho algo pra reparar Olha essa música Massa, hein? gostei <risos> Não Dá pra levantar e dançar ah, Aqui, a poção de vida tá lá em cima A nossa barra vermelha, imagino que seja de vida Curando a si mesmo Você perdeu pontos de vida Tá. Ah, ah. porque foi ridículo, né? Não deu nem pra estudar <risos> é, tá, aqui ó. Usar tá, beleza. Eu não, não usei aqui a parada? Ah, eu tenho que vincular vincular. Tá, saquei. Tem que vincular um atalho. Tá ali ó. Vinculei ao atalho do botão de direção pra cima. Agora eu posso usar. Ó, já usei aqui. Tá, agora entendi. Agora tu vai ver. Agora sim. Ah, tomei uma... Esquiva, esquiva! Eu Caraca, ia... que que é isso? Volta. Esquiva! Vou fale... Caraca, usa não No essa... a no B, esquiva! <risos> e ataca, ataca. Deixa eu usar a poção aqui. Ah, agora o aparo mágico tá funcionando aqui pra mim. Esquiva! Aqui, ó. Não, um parry nele. Toma! Uhum. Caraca, ah. eu tive que usar umas duas poções do tutorial aqui <risos> Ah, a gente vai ser emissário agora Não, sem revisão Repassar o básico, Não tá bom. Eu tenho muitas tarefas para ver a minha lista antes de sairmos. E aqui você está já assumindo sua função política. A boca tá um pouquinho boca molha, assim, né? É. Muito achei da hora até. A ambientação eu achei mais legal. Não, a hein? ambientação tá muito legal. Mas a boca falando tá um pouquinho... Obrigado. suas para grande Sim. Você sabe You're not angry that I'm coming with you você não está orgulhoso que eu estou com você, eu espero. Não, mostra ele como ele está feliz. Estou de que você e Serna e Kossilio se juntarem à nossa partida. Que todas essas decisões vão fazer diferença para a história, né? é? Tudo, tudo que a gente escolhe nesse jogo hum. abre um leque diferente de caminhos aqui. E eu estava esperando colocar para a Que metido! Ele tinha planos para celebrar sua partida na noite, e nós não temos ele desde Você sabe, Constantine, eu deveria ter ido com ele, mas meu coração não estava no mood de celebrar. O pensamento de pedir a minha mãe um prazer. Não é fácil but you mas você to ir her now agora. Ela deve estar esperando por você. Então, vamos lá falar com ela agora. Muito bem. Eu me encontro depois que eu disse minha boa noite. Tá, lembrar de encontrar ele depois na frente do palácio. Encontre Kurt na frente do palácio. Tá, beleza. Vamos procurá-la. Enquanto isso, despeça-se da sua mãe. Aqui estão os aposentos dela, imagino eu. Meus <risos> aposentos. Aí. Nossa, tá meio mal. Ela tá com alguma coisa aí. Tá com alguma coisa. Eu desculpe. Estou tendo problemas de se acostumar à sua condição. Vamos falar de coisas mais agradáveis. Estou muito feliz de ouvir sua voz. Você me lembra muito de seu pai. Eu o gosto muito. Hoje é o grande dia, não é? Pronto para lançar para aquela isla que todos estão falando. Alas, uhum. Pesado, ele vai ter que sair bem agora, né? Não. Eles dizem que full me para saber uma missão importante aí. E o cabelo dela também tá meio durinho assim, né? O que é isso? Um de família. que. Pegue e com você. May I bring you good luck. Vai dar Sim. boa sorte. Olha, pesado essa né? Também rechei, né? Já, Já tô... achei interessante, gosto de histórias pesadas Tô gostando da história por enquanto, né? Vamos uhum. ver Beleza, cumprimos a missão Bora uhum. encontrar o parceiro lá Olha né? que da hora, né? A caracterização legal. dele Ah, você pode correr mais rápido com a disparada Tá, legal nossa, olha aqui o ambiente. Uhum. Olha que legal a ambientação da cidade, galera. Muito legal. Olha só, a iluminação aqui, ó. Essa d'água. Gostei, viu, gostei. Vamos falar com ele aqui. O que está acontecendo? Desculpe, Green Blue. Olha, podemos ver os mastros da nave que nos vai levar. Essa é uma aventura sagrada que estamos embarcando. Espero que essa isla manta suas promessas. Para saber isso, encontrar Constantin primeiro. O que, que vai ter nesse lugar aí? Isso hum. departure. O comandante quer to alguns some merchandise nosso our Mas o the não quer want Eu fiz tudo o que persuadir. é confiável yeah. Olha, acredito que sim, né? Tipo meio a J assim, né? É. <risos> tá legal. A configuração da nossa party aqui, então, né? Nosso companheiro de equipe é o Kurt. Kurt é mestre no combate corpo a corpo e consegue usar armaduras pesadas. 900 de vida, atributos tolerância, nível 9. É o nível seguinte, né? Força, ele tá no nível 2, né? E agilidade no nível 5. Tá. Habilidades, facção guarda da moeda. Nível de relacionamento suspeito, ó. Uhum. A Gabi suspeitou dele. Eu, eu, assim, ó. Eu é. sei das coisas, entendeu? É. Eu sei das coisas. Ele não é confiável. E olha quanta coisa dá uhum. pra olhar só do Kurt aqui, é né? Todos os atributos dele. É muita coisa uhum. pra gente ver, viu? Aqui as habilidades... Caraca, tem um monte de coisa aqui. Hein? As habilidades ali. Aí tem os atributos dele. Os talentos. Ah, mas aqui a gente tá vendo o nosso, né? Ah, ele misturou com o nosso. Dava a impressão que era do, do Kurt ali. Aqui já é nosso personagem. Tá, ah, beleza. Aqui nossos itens. Olha é que da hora fala com a mocinha Anel. aí também. Uhum. Aqui o nosso mapa, ó, pra galera que gosta de ver mapas aí, ó. Bem trabalhadinho o mapa. As missões aqui, missões secundárias e tal. Mercadorias, né? Negocio com o vendedor. E a nossa missão principal é a grande partida. A gente vai ver a missão secundária agora. Ah, o mapa mundi. Nossa, Caraca, bonito. vai ter muita coisa pra ver aí. Uh, uh, uh. Ó, aqui é a cidade, ó. Seren... -Se -Se e o códice aqui, certamente as informações de cada elemento do jogo Gostei Ah, tem que adicionar o Kurt equipe, confirmar e sair, beleza Vamos lá então, partir a missão secundária vai ser uma bolinha redonda Sim. Beleza, vamos começar por lá But it's certainly worthy of inspection. Okay. Então temos que ir lá no embaixador, é isso? Tá, vamos falar com ele <risos> primeiro aqui. Uh, não, quero ir embora <risos> tá Tipo, <bom>. estamos conversados <risos> Tá, beleza, não sei se a gente tem que marcar, galera, a missão aqui Acho que tem que marcar, né? exibir no mapa, seguir essa missão ah, agora na nossa bússola já ali em cima onde já está é. dizendo onde é que é a missão. Beleza. Só dar uma olhada no mapa. É Um pouco mais para lá, ó. Então, imagino que eu tenho que descer aqui. Vamos dar uma olhada explorada na cidade. E olha as roupas, que legal. Uhum. Legal, hein. Tá, imagino que a gente tem que descer aqui. Vamos pro centrinho. Nossa, tá muito da hora aqui, viu? Melhorou agora a movimentação? Tá melhor, tá melhor. E... Nossa, tem um cara dormindo ali. Hum. Nossa, dormindo ou morto, Não, né? um dos dois. <risos> eu não quero nem ver. que que é isso? Treta! Caraca, treta! O que, que houve aqui? que que eu fiz? Sai, sai! Lembra de esquivar! Bate, bate, esquiva! Beleza, Bate, consegui. bate, esquiva! Tô, tô muito no canto aqui. Eu sou muito treinadora de luta. Né? <risos> jab, jab direto, de magia daí, no caso. Toma. aí ó, foi! E que legal essa, tipo, Tom. capote aí que eles estão usando. Toma! Ah, é. já vem outro aí também. Não, esse aqui é o ele tá cara. Ah, ele tá ajudando. <risos> tá ah, que era um contra a gente. Caraca, eu tomei uma ruim aqui, peraí. Tô até errando aqui o tiro. Aí, a magia sinistra. Boa! Ah, Kurt. boa. Kurt mandou bem agora. Tá, quem são esses agora? Vamos ver, vamos saquear primeiro, ó. Moeda de ouro. <risos> Porque não é o, correto, é o correto, é saquear os mortos. É, vou pegar o um lootzinho. Velhas botas macias, só que é pior que a nossa. Acho que eu não vou nem levar. Ah, mas ele tem uma resistência a, a, a elementos. Vai ter chulé também, né? <risos> e moeda de ouro. Ah, vamos pegar tudo por enquanto, só quando tiver problema de inventário é que a gente... Você tá equipado com a tua bota, no caso. É, eu tô equipado com a bota. Só mas... tá levando a outra. Mas ó, aqui ó, a gente pegou a outra bota, ela diminui a armadura e equilíbrio, mas melhora a resistência elemental, né? Uhum. Uh, vamos ficar com essa por enquanto. Só se tiver algum algum que bicho aqui. É que aí é que tá não. brilhando ali na caixote? É uma coisa aqui? É possível. Ah, Dá pra saquear aqui o minério de ferro bruto e espinheiro. Meio que tu é o um nobre do lugar, é. né? É um pouquinho estranho tu saquear, talvez, o teu próprio reino. Não, ó, tá tudo bem. Eu não sei ser meu reino. <risos> vamos já presumir isso, né? É, certo, que tava vamos lá presumir no, o melhor. Nunca se comprou. Aí, ó, também tem negócio brilhando no chão aí, ó. Cadê? Volta aí, peraí. Aí. Ah, a Gabi tá é, o olho Não, treinado Não, visão de águia é. É, é, <risos> Aquele ponto de intuição É a Gabi do lado aqui falando <risos> Página de diário rasgado ó. Minhas dores estão ficando cada vez mais fortes Minhas tripas estão se contorcendo Está ficando cada vez mais difícil cuidar da loja Em algumas noites nem sinto mais minhas pernas Como se tivessem virado gelo Não há mais nenhuma dúvida a peste gris me pegou Ah, deve ser a peste Que tem, pegou é, a que... mãe dele também Deve ser, né? Assim como a tantos outros Hoje não tive forças nem para cruzar a rua até a minha loja Deve ser esse cara no chão ali, né? Ih, passa longe Quem precisa de livros quando todos estão morrendo Afinal, tudo que me resta é me arrastar até o pequeno dispensário Que instalaram atrás do alojamento E torcer para que eles possam acabar com o meu ah, sofrimento Ah, você não vai pro seu e pega? Se passa. Eu acho que é o cara aqui, ó Bata mal. Né? Aí todos estão ah, ruins, ó. caraca. Ah, olha aqui ó, o rosto da, da galera aqui, ó. Nossa, todo mundo em mim. Caraca. Aí, tá Será que é pra cá? Olha aí, ó. Praça dos príncipes. Ó, a tua praça. Essa é a tua praça. Ah, tem um cara meio Nossa. rezando aqui, ó. Será que esse fogarel não é de corpos queimados de pesta gris? Ah, pode ser, hein? Tá, Eles meio rezando ali, só quando tem um corpo aí pegando fogo A gente tá indo no caminho certo, hein? Acho que sim, né? Um pouquinho longe, né? <risos> Bom, vamos seguir aqui Esses estão à toa, né? Não, não, ó Todo mundo rezando, certeza que tem corpos aí É, certeza uma pira Tá, vamos seguir aqui Ah, tinha que atravessar a ponte ali na, no mapa, indicava isso, pelo menos Dá pra entrar aqui não, Olha aí o que o cara tá falando, Ah, tem um, tipo um NPC vendendo aqui. Deixa eu dar uma olhada o que o cara tá vendendo aqui. Existe uma fila, tá? <risos> não, a fila já é. Eu sou o My Lord aqui na parada. Tá, mas não dá pra interagir aqui por enquanto. Ah, a galera toda na cidade tá muito mal. Aí achei de Bom, corpos no chão É, não, não, passar reto Nossa aqui. O que que tem aqui, ó Ah, usar mesa de criação, já dá pra gente criar alguma coisa? Criação permite que você melhore suas armas e armaduras Ciência permite que você crie poções e armadilhas Você precisa de conhecimento para ser capaz de usar a mesa de criação Para obtê-lo, gaste pontos nos talentos desejados Use certas peças de equipamento ou companheiros que oferecem um bônus Cada ponto de talento desbloqueará novas receitas. Talvez seja necessário usar ingredientes que você pode comprar ou achar durante a exploração. Ótimo. Tá. Tem que aqui... desses anéis, né? É. De magia. Pois é. Nossa, tem muita, muita coisa aqui. É, a gente vai ter que aprender as mecânicas, né? ainda não tá muito claro aqui. Mas dá pra gente criar um monte de coisa. Visão avançada. É, tem muita coisa aqui pra criar, né? Hum, mas vamos esperar a gente avançar um pouco mais, Tem mais alguns itens e ingredientes e tal. Beleza. Opa! Aia! Caraca, olha quanta gente aqui. Esquiva, esquiva! A gente suspeitando do amiguinho ali do Kurt, mas ele tá indo bem bonitinho ali ajudar, né? É, ele tá ajudando. Olha, tomou uhum. dano aqui, ó. Vamos beber uma porção aqui. Ah, é meio nível alto aqui esse... Ah, eu tô sem mana aqui, ó, tem que dar uma, uma recuperada. Caraca, não tem muita energia pra lutar com esses caras aqui não, viu? Pois é... E lá vem eles de tá, novo. Tá, então... Então bora, bora dar a volta aqui. Eu quero evitar esse conflito. Aí tá dando, dá música de é. novo, tipo, eles deram <risos> a volta. Não, vamos evitar o conflito aqui <risos> por enquanto. Pois é, eu aqui, sou o tipo ó. da pessoa que eu sempre me esqueço que pode evitar o conflito. É, Na não, real, dá pra tá dar a volta. Ainda. Aí, dá ó. pra ficar de boa Chegamos no fornecedor aqui, ó. Tá cego também? Aí. Hum. Hum. Não, olha que safado. É, se o cara combinou um valor, né? Ah, tá merecendo uma, uma bela de uma surra. Ah, pedir mais explicações. Explique-se. Foi parar na nossa ah. mão. Perguntar sobre os outros mercadores, né? When we've already paid for the merchandise, if these thieves agreed to reimburse the original payment, it's what we do immediately. And do know in the future we won't be shopping with them. Well, I should think no. This whole story sounds suspicious and stinks of a scandal. You're demanding a second payment but to reimburse the one that was already made. I'm not the one holding, nor refusing. It's my master. This for... tá, vamos buscar esse mestre então. You now why I'm for your help? Tá, a gente tem algumas opções aqui, né? A gente eu acho que não sei se tem muitos pontos de carisma, mas aqui ó, a gente tem como ameaçar uma sentença de prisão, usar a intuição, né? Subornar o cara, ameaçar ele ou ir embora. Ameaçar, né? Óbvio. <risos> então tá, garf que atreza. É é isso aí. hein? Gostei. Tá sendo um malandro? <risos> Vamos lá então. Se Recupere as mercadorias da guarda. Então tá, a gente tem que dar a volta aqui É isso Cuida com esses bequinhos aí Que sempre tem as turminhas do Marroi Deixa eu ir na mãe aqui, ó Acho que deve ser aqui, ó Ah, deve ter uma gangue aqui dentro Aí, ó Certeza, né? Cuidado, Falaço. esquiva, esquiva! Caraca, tô preso aqui uhum. Fechou aqui a arena de combate agora Caraca, e cadê o Kuntz? alto nível de... é... Tá fazendo o que, maluco? Ajuda <risos> aí, eu vou pegar um aqui pra corinho então. É, tem que ser. O esquema é esse, ó. tira um pra corinho sempre. Caraca. O que que houve, ó? Ah, o cara pediu misericórdia. Não é? não me ouve mais. Muito bem. Estou contando você esse merchandising o mais rápido possível. Eu tô fazendo emboscadinho, safado <risos> Tipo, é sempre na grosseria que tu ganha as coisas que é triste Ah, só que a nossa reputação caiu é. Informe o intendente do quartel Vamos ver aqui, que passou meio rápido aí. Informe o intendente do quartel da guarda da moeda em Seren ah, A gente tem que reportar ele, né? 98 metros aqui Beleza, vamos lá então Vambora, que eu já tô Safado, pistola agora. Safado, hein? Tô... Safado esse mercador. Full pistola agora, né? é. depois dessa. Dá uma olhada no mapa aqui. Tem que voltar mais ou menos por aquele caminho, né? É, aos poucos aqui, conforme a gente vai jogando, provavelmente a gente vai se acostumar mais com a cidade, né? Já vai conhecer mais as ruas e tal. Foi por aqui que a gente veio, né? É, que a gente passou com esse cara aí? É, a gente passou aqui pela. Pela pira. Acho que foi, né? Estamos fazendo caminho de volta, mais ou menos. Pra cá o cara. Ali ó. Vamos aqui. Guarda da moeda. Beleza, cadê? <risos> tá lá, Vamos lá, falar com ele. <risos> hum. Blast me, I'm a captain, not an errand. Ma uhum. não Muito bem. O que eu preciso fazer? O que você precisa ser ao possível. as as informais para o enviar fazem uma eternidade para esperar. E nós já perdemos muito tempo com esse mercador desonesto. O pessoal pede tudo para ele, né? fazer é. Ah! <coughs> <coughs> But you don't mind that of Kurt. É, vai pedir me outro. N N Kurt? N N N N N N N N N N N N Tá, a gente tem que achar uma maneira então, né? Vamos lá. Mas tô gostando, pelo menos não são genéricas as missões até não, agora. Não, as missões estão né? interessantes, estão bem interessantes. Porque foi justamente o que tu falou. Cada pouco a gente vai conhecendo o funcionamento desse lugar, cada, é... cada lugar responsável por tal coisa. Eu tô achando bem interessante às vezes nesses RPGs tem muito assim, busca isso e leva pra tal lugar. Só isso a missão. É, aqui. daí mas fica tão... muito sem graça. Vamos ver, né? Vamos ver. Ainda é cedo, mas já tô. tô curtindo. Também. Bora lá então. Os gráficos eles não são muito perfeitos, mas ele é bem. É um jogo carismático, assim. É, tu... ele é um jogo bonito. É um jogo interessante, assim, Tu vê, a ambientação tá muito interessante. O que dá pra falar com esse aqui, ó? Vamos lá então, falar com ele. Ah tá, mas esse aqui é vai ser para missão principal, né? Uh, não, no momento no momento não, né? Vamos deixar para a missão principal. Ok. Aqui embaixo, ó. como é que a gente consegue botar essa mercadoria no navio? Livre rats e lasses! Eu prometi que os and e seu be off before the tide. Yeah. esse é menos confiável ainda. É. Caraca, é sério isso? <risos> Captain Vasco. Eu sou are... de o If we're doing me embarking on your boat. Not a boat. Apologies. He didn't come home this morning. I need to find him before departure. I hope nothing's happened to him or he hasn't changed his mind. The tide does not wait. <laughs> Perhaps he simply celebrated his imminent departure with a little too much enthusiasm. Is everything ready? Está tudo pronto. is he an important of the crew. We don't need him for é sailing or navigation. He's only a cabin boy. Um Like another, I know. I doubt that ask if you você para Vamos ter que procurar o cara então, né? O uh, desaparecimento entre os náuticos. Pressione R para seguir, investigue o desaparecimento do Náutico, tá? O que a gente pode botar aqui? Perguntar sobre a ausência do Constantino, pedir ajuda com a mercadoria, direto para o assunto? É, é direto para o assunto. É. Hum. Hum. Hum. Você muito isso. ser na Ah, sim, é exatamente isso que a gente quer evitar, né? sim, yes, você me to to mm. <risos> I go that far. <risos> Na verdade, era bem mm. o que eu ia pedir, né? Yeah. <risos> então. Mm. The next ship for new Serene <coughs> Capitão, hum. I understand your position but isn't there some way we can get these crates on board? Claro que tem um jeitinho. É. Né? Even if I wanted to help you, my quartermaster is a half-crazed troll. He's got into his head that a gang of ruffians want to use my ship to pass contraband over to D. He's placed guards where our cargo is being held, Sorry, but your crates are going to have to wait until the next ship sets sail. Sorry, <risos> kid. Ah, tem que ter uma maneira, galerinha. I'm <risos> sure that's what he wanted in giving me this impossible que a gente mate aquele homenzinho ali <risos> e fique com um navio dele. <risos> ah, adulterar os registros, ó. Boa. Perguntar sobre os náuticos, Tirfrade, o porto de Serene. Ó, o tá, Vamos perguntar sobre a ausência do Constantino. Por hmm. chance, Para ser honesto, nós estávamos ele aqui. Você disse que estava celebrar departure? falou de uma animada que foi mas eu não nada mais. não é o lugar mais seguro na cidade. Nossa, imagina <risos> o lugar que o cara foi. Obrigado, Tá, vamos dar uma olhada aí na adulteração dos registros, que eu acho que é um bom caminho pra gente seguir. Galera, eu tô gostando bastante desse game aqui, Também viu? tô achando bem interessante. É, tô curtindo bastante aqui. Vamos fazer o seguinte, eu acho que vamos parando esse vídeo por aqui, galera. A gente vai continuar exatamente do ponto de onde a gente parou nas lives do canal aqui do Bulldog Nerd, viu?